Aí Esse buraquinho aqui, ó. Do, né? da, da, da Então, continua filmando. Fica aí. Continua tá, aí. Tá. Eu vou tentar acender o fogo. Mamãe, o que você vai fazer? Eu tô com medo. Não, não precisa ter medo, não. Eu vou mostrar que ele não acende. E se pegar fogo? Tchau, gente. Vamos ver se vai acender agora, certo?